Você está preparado para encarar 12 meses pela frente? E aí, você está preparado para encarar 12 meses pela frente? Pois é, o ano de 2020 começou e eu não sei se você é essa pessoa, como eu também que cria aí uma lista de desejos, de promessas, de metas para realizar até o final do ano. E aí chega lá em dezembro, de repente pega aquela lista e se frustra porque não conseguiu realizar tudo aquilo que esperava. Ora, vou te fazer um convite que serve também para mim. Por que não pensarmos talvez que o ano, 12 meses, fosse uma escada com 12 degraus aonde cada degrau representasse um mês? Eu, por exemplo, coloco lá em janeiro, voltar a fazer uma atividade física e fortalecimento, ler dois livros. Em fevereiro, coloco desenvolver mais um treinamento para a minha empresa e por aí vai. Mas, coloco que eu quero viver uma nova experiência, por exemplo, andar de balão com a minha família e por aí, enfim. Mas o que eu quero dizer para você, o que vale a pena talvez você experimentar, é criar metas que dependam apenas de você. É isso mesmo, metas que dependam única e exclusivamente de você. Esqueça terceiros, esqueça ocasiões, esqueça outras pessoas que dependem para que você realize essa meta. Afinal de contas, se você é com você mesmo, a tendência é que fique muito menos desafiador a realização de tudo aquilo que você busca. Dessa maneira, você vai chegar em dezembro, talvez, olhar aquela lista que você criou mês a mês e falar caramba e celebrar. Consegui realizar mais do que eu imaginava. Afinal de contas, eu fiz coisas que dependeram apenas de mim. Será que não é isso que falta para você conseguir bater essa lista? Vamos fazer esse teste nesses 12 meses? Eu espero que você consiga realizar tudo o que você busca no ano de 2020. Um ótimo ano para você, pense nisso e até o próximo Chá de Reflexão!